Olá, seja bem-vindo ao programa de, de, de batatas. Nesse programa, a gente vai ensinar a como fazer batata, batata frita, batata cozida, batata amassada, batata atropelada, batata amassada, tudo. Pode ser organismo organismo gritado de e de tão ruim que é isso. Com isso, fundamos nosso programa. Link de descrição e o primeiro link que é você clicar Já vai estar bonitinho para você fazer essa coisa. Lembrando que o link na descrição é apenas qualquer coisa aleatória que eu coloquei. Só para você dar dinheiro uhum. para mim. Porque eu não sei quem não sou, se eu sou eu sou um sócio ruim ou se eu sou, um sócio, sou, sou uma pessoa boa. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica por mim que aí eu me darei. Então se inscreve, que, que. é